Considere falsidade a proposição 1 e verdade a proposição 2. Então tá aqui. Ó. A proposição 1 é falsa e a proposição 2 é verdadeira. Aí vamos lá. Com base no que foi apresentado, é verdade e verdade. Então é um probleminha clássico de tabela verdade. Então vamos lá. A primeira proposição. A primeira proposição é o C então. É uma condicional. Qual é o único caso no C então que dá falso? É o caso da Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa. Então, para dar falso, resumindo a parada, a primeira tem que ser verdadeira. E a segunda tem que ser falsa. Aí eu já vou linkar a primeira proposição com a segunda. Porque o Caio, ele aparece tanto na primeira quanto na segunda. Caio é investigador, já sabemos que isso é falso. Então eu vou colocar aqui. Ó. Só que a segunda não é uma condicional. A segunda é uma disjunção, é o ou. O que, que diz a tabuada do ou? Tudo F dá F. Caso contrário, dá verdadeiro. Então só tem um caso que dá falso, quando tudo é falso. Então, para dar verdadeiro, resumindo a parada, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, Obrigatoriamente para dar verdade, o segundo tem que ser verdadeiro. Acabou. Já fiz a análise de todas as afirmações. Agora eu posso encontrar né, a frase, né, a proposição que é verdadeira. Vamos lá. Analisando a letra A. Caio não é investigador. Caio é investigador? É falso. Não é investigador, só pode ser o contrário. Então, é verdadeiro. E, Mônica não é escrivã. Mônica é, é verdadeiro. Mônica não é, só pode ser o contrário. Então, é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra A está fora. Ana não é auxiliar. Ana é auxiliar, é verdadeiro. Ana não é, só pode ser falso. E, Mônica é escrivã. Mônica é escrivã, é verdadeiro. Aí, vamos lá. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por que, que vai dar falso? porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro vamos lá, embora o choro e simbora Ana não é, já sabemos que é falso E Caio não é investigador é verdadeiro falso com verdadeiro no E vai dar falso então a letra C está fora letra D Ana é auxiliar opa Agora é verdadeiro. E Mônica é escrivã. É verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Então, gabarito é a letra D. Marca o V na vitória e vai se feliz.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 Da Vunesp, Matemática e Racionais São um Diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em Matemática e Racionais. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.